Ele vai ser Os preços Cadê? Agora eu soltar o braço. achei vestido branco um. Começando mais um vlog. No carro de novo, é, já são quase três horas e, enfim, eu não filmei de manhã porque, né, enfim, preguiça. Mas a gente tá, teve aula de saúde coletiva e de projeto integrador. De projeto integrador, a gente fez a página da nossa empresa fictícia, que eu vou deixar a arte bem aqui para vocês verem. E aí a gente vai montar essa empresa e a gente vai alimentar essas redes sociais da nossa empresa. E para SUS, que é saúde coletiva, a gente fez cartazes para apresentar semana que vem sobre diretrizes do SUS e tudo mais. E agora eu tô de branquinho aqui, de crachá, porque a gente tá indo no postinho, unidade básica de saúde para começar a ter contato com o estágio de SUS. E aí eu tô com o meu crachá aqui. Deixa eu tampar aqui rapidinho assim, ó. Essa sou eu e aí a gente tá indo para lá agora. Também, Deu. E é, aí, soltou meu cabelo. Sim. Ele vai contrair e depois ele vai relaxar. É como se fosse uma corrente alternada. Ela contrai e depois ela relaxa. São ótimos para poder desmontar. Hum. Cirurgias. Hum. Várias cirurgias. Se nascer em contato, mostra. Não, e aí, aqui, não, aqui não. não tem cirurgia. Pra ela tossir, eu não vou estar aqui olhando, né? Ela <risos> da mesma forma, da mesma forma que na hora que eu tiver. Pelo menos, senhor, é o tema para poder dar continuidade, continuidade no trabalho. Bem. Ah, então não é. Vias aéreas superiores do torpedo é ruim de é é respirar? É. é. É péssimo. Porque diminui o diâmetro é das vias aéreas. É. E a mesma coisa acontece nas minhas vias aéreas inferiores. Quando eu falo vias aéreas superiores, eu falo uhum. acima de cavidade nasal até glótica. Abaixo disso é vias aéreas inferiores. então trabalho ou tem um de é tudo aquilo que só foi um curso de acho que eu acho que aí que não falou a gente tem muito a melhorar ainda mas eu acho que a gente está num nível bom já para nossa sala para nossa eu digo assim a nossa sala muito errado e fala muito um termo técnico da fisioterapia flexão de joelho eu achei isso aí né mano Tchau, tchau. Vou pegar a sorte lá. A melhor câmera é aquela lá.